Ah, aqui é o Marcos Início e hoje vamos ver como é que é o meu celular por dentro dele, né? Tirando o celular, não? senão vai acabar negado. <risos> certo, tá aqui nos meus arquivos. Só faltou um... E agora, finalmente, não fui interrompido pelo meu pai, mas isso não tem nada, já que ele é meu pai. Então vou mostrar o que que tem dentro do meu celular, avisando que não é catar a bateria, não. Só se acabando negócio, né? Eu entrei no mobilizem, hein? Eu entrei no como não tá funcionando aquela teclinha de voltar, eu coloquei o um negócio, isso aqui é de voltar. Isso aqui é tela inicial. Como eu tô na tela inicial, não vai funcionar do jeito. <risos> Vou entrar nos meus arquivos. Ah, agora tem que deitar o celular, né? É novidade. Tem que deitar, tem que ficar... Ah, que que é isso? Que buguei? Aquele lírio lá celular do... Não, não quero áudios. É que ah, sim. Ah, acho que... Tá bom começar nos documentos. Todo mundo é curioso, meu celular. Não. tá então, deixa eu ter. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. blá, blá meus Só. Só um pouquinho. Olha que que isso? Dad.c. Screen. Ver. by Minecraft. Que isso, Ver. Tem que estar Ver. Ver. Ver. Ver. Ver. Ver. é Ver. Ver. É... Ah, como é que Ver. Te... Ver. é Ver. Ver. é um Ver ou vi pro ufa extrair extrair um que é, onde é que tá o negócio ó oh, vamos eu já extrair o um negócio tá isso não, não pode ser infinitas mensagens e o rei de jpg google não não, não. O que isso? Você só viram Pessoal, esse negócio aqui Tá meio que estranho para eu colher aqui Ó, <risos> o oh, download Daí tem b Virus era Bi Minecraft É quase Minecraft Será que é ali? Assim? É porque... que a empresa de Marari Tipo, um exemplo Que no deve -se, se juntou com a Mini Grave Chorg Não dá não tá. Ó, Tem um, mais um aplicativo que eu vou ter que ser aí, vou colocar Danger, que em inglês é perigo Danger Isso aí Beleza, estranho Muito estranho eles vamos ver, Cooler... Ah, Cooler download Sempre quis ver o que faz O que negócio. negócio, o arquivo que tem também Ó... Sai, sai, sai Sai Tá Vai lá Doendo! Então vamos Ver o que que tem tem de negócio estranho no celular. Tem um, um bagulho chamado vírus by Minecraft 2.1 Beta. Que que é isso? Tem no meu celular. Tem, tem um negócio que eu não sei o que tá fazendo. Se virou mais Minecraft. É tudo beta. Eu vou colocar. Só tem. Só perigo. Só perigo. Então. Imagina o dono, do celular vai abrir uma porcaria dessas coloca o celular em risco. Imagina um vírus de PC no celular. Ainda bem que esse negócio aqui não suporta. Vou colocar só perigo. Colocar só perigo. Extrair. Extrair o negócio. Viver os danger danger. Tem todos os vírus. Ó, oh, porque não sabe esse idiota, aquele you are idiotico. Aquele. Né? É Melhor chamada com fone de ouvido. Que trouxe esse? Ó, oh, vou colocar a. Poxa, o negócio aqui tá muito estranho. Tá porque não sabe? Tem um projetinho. Pega os negócios lá do. A do do Zé código começa a fazer um negócio que não vai dar em nada, só vai te vem aqui, mas... Tá agora. Vamos ver aqui virou de já tem que descobrir tudo isso, tá uns bagulhos estranhos. Sendo que isso aqui é vírus, isso aqui ó, ó, tem que passar o idiotico aqui, não, não. Não, não, não, não, não, não, Mãe, tem uns bagulho estranho aqui. Olha o que tem aqui no meu celular. Tem. É. Mãe, tem uns, tem uns bagulho aqui que tem nome de vírus. Idiote.exe, que é you, idiote. Tem, é Shekaila. Caraca, que isso, mãe? Olha isso aqui tudo hum. então tem que... não, não, nada, não, né, não um negócio tá aqui ó ah, você, é Danook, né? que um amo ex Kyler idiote do action daquele Ruby falando errado e o Weird Idiote você não sabe o Weird Idiote que ele não não não ao se quanto mais você fechar a janelinha mais a janela abre é Tipo, não tem aquilo mais ou menos que tinha aparecido nos episódios de Jovens Titãs? Então assim, quando se junta fica tão rápido e quando, e quando você tenta tirar eles, é a mesma coisa. Só que aparece um monte de janelinha assim. E foi ele, idiote, fica dando uma operazinha. Esse é esse idiote.exe. o tem password, vão, PCP. Não vou falar coisa em inglês, porque eu odeio falar inglês. Você falar, tipo, Crazy Cellular. Ah, é, falei certo. Não, não, não, não, não, não, não. Tem infinitas mensagens e bets. É infinitas mensagens. Nossa, que bagulho é esse, pessoal? Não? Esse negócio que tá... Não vou falar isso. Eu não vou falar o primeiro negócio, mas tem. É tá então, sério? Essa é parte 1. Um.